Graça e paz irmãos, é sempre um motivo de muita alegria estar nesse momento compartilhando com os irmãos mais um estudo da palavra, onde Deus tem ministrado ao nosso coração sobre temas que concernem a toda a igreja. E hoje nós vamos nos deter no livro de Daniel, no capítulo 2, Onde o nosso texto áureo se encontra em Daniel 2, dos versos 1 a 28. O livro de Daniel, ele, ele foi escrito em, em tempos de perseguição e sofrimento para o povo judaico. E por meio de histórias e divisões, o autor procura explicar ao povo por que eles estão sendo perseguidos e também os anima a continuarem fiéis a Deus. A história a respeito de Daniel e de alguns dos seus companheiros, que estão vivendo na Babilônia, por onde eles foram levados como prisioneiros, é, mostra como eles continuam firmes na sua fé, e obedecem a Deus e as suas leis, e por isso que Deus o salva do sofrimento e da morte. E a segunda parte fala sobre as visões de Daniel que tratam de vários impérios que aparecem e depois desaparecem. E essas visões deixam bem claro que os perseguidores vão ser derrotados e que a vitória final será do povo judaico. Antes de começarmos propriamente dito a ministração da palavra, eu convido você a fechar os seus olhos e vamos elevar o nosso pensamento aos céus pedindo a Deus a direção do Espírito Santo para que essa palavra encontre morada nos nossos corações. Oremos. Amado Deus, nós nos colocamos na Tua presença nesse instante, diante do teu altar e nós apenas te pedimos uma coisa nesse instante que o teu espírito seja o orientador dos nossos pensamentos das nossas palavras e que tudo que aqui for lido e ouvido a respeito da tua palavra encontre morada no nosso coração Fala com a tua sabedoria, com a tua intrepidez E que possamos estarmos atentos a esta ministração Que cremos, vem direto do teu trono e do teu coração Assim nós oramos no nome de Jesus Amém Irmãos essa palavra que Deus colocou no meu coração para que hoje trouxesse e compartilhasse com a igreja Como dissemos se encontra no livro de Daniel E a título de introdução nós vamos falar um pouquinho sobre a educação de Daniel e dos seus companheiros Para daí entrarmos no tema propriamente dito e fazendo uma síntese de, da história de Daniel e dos seus companheiros é, No terceiro ano do rei Joaquim, o rei de Judá Nabucodonosor, o rei da Babilônia é, Veio e sitiou Jerusalém E o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor O rei de Judá e alguns utensílios da casa de Deus Para que ele os levasse e Nabucodonosor disse a Aspenaz, que era o chefe dos seus eunucos, que lhe trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Ele queria jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e ele lhes determinou o que haveriam de comer e beber e que assim eles fossem mantidos por três anos e ao final desses três anos eles deveriam se apresentar ao rei Nabucodonosor e entre eles se achavam então Daniel, Ananias, Misael e Azarias Daniel, convicto dos seus propósitos com Deus, pediu ao chefe que compreendesse e permitisse que eles não se contaminassem com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E o chefe dos eunucos disse a Daniel que tinha medo do rei, pois que ele veria o rosto mais abatido deles e assim colocaria em perigo a sua cabeça para com o rei. Então Daniel pede que ele experimentasse fazer isso por dez dias e que nesses dez dias lhe dessem apenas legumes e água e depois julgasse a aparência deles como estaria em relação aos outros. E percebeu-se que depois daqueles dez dias, mesmo comendo apenas legumes e bebendo água, a sua aparência estava com mais vigor, mais robustez, então assim ele continuou fazendo, a esses quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel... Ele deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então quando finalmente foram à presença do rei, Nabucodonosor ao falar com eles, disse que entre todos não havia achado outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Nem entre os sábios que já estavam no palácio com ele. O nosso texto áureo hoje, como dissemos, se encontra em Daniel, no capítulo 2, dos versos de 1 a 28. E o tema central da nossa ministração, a qual Deus colocou o meu coração, vai ter por título o seguinte tema. A oração eficiente e eficaz. Para nós entendermos o título, nós precisamos compreender primeiramente o que significa ser eficiente e ser eficaz. Segundo o dicionário, o dicionário diz que eficiente é o que executa uma tarefa com qualidade, com competência, excelência, com ou nenhum com nenhum erro ou o mínimo de erros. A eficiência está mais ligada ao modo de fazer uma tarefa e se fazer com qualidade. Mas o eficiente nem sempre atinge o objetivo. O eficaz ele faz o que é certo para atingir o objetivo inicialmente planejado. E a oração eficaz não é aquela... Que é pronunciada numa retórica, numa eloquência Cheia de palavras bonitas, recheadas de poesias ou versos Bem estruturados ou de uma forma inflamada A oração eficaz é aquela que produz A partir de um coração sincero, quebrantado e contrito O efeito necessário para os propósitos em favor das causas, onde ficam evidentes a honra e a glória de Deus. Porque ele conhece o intento do nosso coração. Então isso é a diferença entre o eficiente e o eficaz. O eficiente, como dissemos, procura fazer tudo da melhor forma. Mas não significa que será eficaz. O eficaz é aquilo que faz... De acordo com o que inicialmente foi planejado, em obediência, para que as coisas deem certo. Resumindo, nós diríamos que a oração eficaz é aquela que você faz em agrado com a obediência à palavra de Deus. A obediência, nós podemos dizer que é a palavrinha-chave que move o coração de Deus para que as coisas acabem tendo a finalidade planejada de acordo com os seus propósitos. E o texto no qual nós vamos ler, se os irmãos quiserem acompanhar, abram suas Bíblias então em Daniel no capítulo 2 dos versículos de 1 a 28, que diz assim a palavra de Deus, onde Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos eles vieram e se apresentaram diante do rei e disse-lhes o rei tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito os caldeus, os caldeus disseram ao rei em aramaico ó oh rei vive eternamente diz o sonho aos teus servos e daremos a interpretação Respondeu o rei e disse aos caldeus Uma coisa é certa Se não me fizeres saber o sonho E a sua interpretação Sereis despedaçados E as vossas casas serão feitas monturo Mas se me declarares o sonho E a sua interpretação Recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram. Diga ao rei o sonho aos seus servos. E lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse. Bem percebo que queres ganhar tempo. Porque vedes o que eu disse está resolvido. Ou seja, até aqui Nabucodonosor tinha pedido a eles que não apenas lhe dessem a interpretação do sonho, mas lhes revelasse o sonho. E naquele primeiro momento, quando os magos e os encantadores, ali toda aquela turma, percebendo que não seria fácil aquela situação, novamente pediram para que o rei lhes contasse. Mas o rei já tinha decidido no coração dele, que se eles não revelassem o sonho, e a sua interpretação, ou seja, não bastava só revelar o sonho, tinham que também fazer a interpretação. Caso essas duas consequências não fossem satisfeitas, haveria a morte para aqueles homens. Então ele segue dizendo assim, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferires na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, diz-me o sonho e saberei se podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei, disseram: Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia saiu um decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque chefe da guarda do rei que tinha saído para matar os sábios da Babilônia e disse a Arioque, encarregado do rei, Por que é? Por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus. De eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti ó Deus de meus pais Eu te rendo graças e te louvo Porque me destes sabedoria e poder E agora me fizeste saber o que te pedimos Porque nos fizeste saber este caso do rei Por isso Daniel foi ter com o O qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia Entrou e lhes disse Não mates os sábios da Babilônia, introduze me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu-lhe o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos, o poderiam revelar ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios,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 fazermos várias considerações a respeito de muitas coisas e a primeira delas eu diria numa frase que Deus colocou ao meu coração quando eu estava lendo esse texto e me falou através do Espírito Santo o seguinte que nem tudo o que Deus revela ele quer que seja declarado. Mas tudo o que Ele declara... Ele quer que seja revelado. Muitas das vezes Deus faz revelações... Às pessoas... Mas não faz saber a interpretação... Daquilo. Como nós vimos no caso aqui. Mas a quem a Ele declara... Ou seja... Aquilo que ele fala, ele quer que seja revelado. Deus revelou um sonho a Nabucodonosor, mas deu a Daniel e aos seus amigos, aos seus companheiros, a oportunidade de fazer a interpretação. E isto porque Deus declarou a eles essa situação. Nós podemos também observar aqui. Neste capítulo, aonde vemos essa situação que foi explanada sobre a interpretação do sonho. Eu diria que talvez uma reunião de oração histórica na Babilônia. Porque até então estava tudo indo tranquilo, todo mundo... Dentro dos seus afazeres no dia a dia Funcionando normalmente a vida Até que o rei tem esse sonho E como diz no início O seu espírito perturbou-se E passou-lhe o sono Eu imagino Nabucodonosor naquele momento Tendo o sonho Acordando Preocupadíssimo com o que sonhou que chegou a passar até o sonho, o sono, e naquele momento, importunado pelo seu sonho e querendo entender a revelação do significado daquele sonho, ele não conseguia encontrar respostas e para isso existiam aquele grupo de pessoas que eram, digamos, os conselheiros, os assessores do rei, nos assuntos, nos mais diversos assuntos. Aquele em específico, eram assuntos de ordem espiritual. E não houve um que pudesse ter a interpretação, tão pouco a revelação do sonho. Mas Deus deu a Daniel e aos seus quatro amigos... Esta oportunidade de vivenciar esse episódio. E por que, que eu digo que é uma reunião de oração histórica na Babilônia? Porque o rei havia decretado que se ninguém interpretasse aquele sonho, todos morreriam, todos os sábios, todos os, os, todas as pessoas que estavam ligadas àquela, àquela à, à turma de aconselhamento real, iria pagar com a vida. E aqui nós vemos uma, uma primeira coisa interessante que Daniel agiu conforme nos diz a palavra em Mateus 18, 19 que diz assim Em verdade vos digo que se dentre vós dois ou mais sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedir-lhe ser lhes há concedida por meu pai que estás nos céus então nós vimos que diante daquela situação toda Daniel reuniu seus amigos e foram para o joelho do chão e ali começou aquela reunião de oração histórica tanto que ela é retratada na palavra dentro do livro de Daniel como um, um fato e um feito portentoso naquela ocasião. Os quatro prisioneiros estavam orando juntos. E aqui eu quero fazer um adendo para que a igreja entenda. Definitivamente irmãos. O poder da oração. A oração como nós dissemos. Ela não é um conjunto de versos, de palavras bem estruturadas e colocadas, até de forma poética, diante de Deus, para que se faça ouvir a nossa voz. A oração é um momento de comunicação pessoal que nós temos com Deus. para criarmos intimidade com Ele. E nesse momento, o que Deus espera de nós é apenas um coração sincero e contrito, porque Ele conhece o intento do nosso coração. E naquele primeiro momento, nós percebemos aquela situação com aqueles jovens, em função primeiro da necessidade pelas suas vidas. Eu digo que existem... Três situações em que a fé nos é testada. Aliás, eu diria que a fé e a oração são como eternos namorados que caminham junto o resto da vida. Um sem o outro não sobrevive. Por que, que eu digo isso? Porque se você orar e não tiver fé, de nada adianta a oração. E existem três tipos de fé que geralmente nós vivenciamos na nossa vida em determinadas circunstâncias primeiro seria a fé emocional que é aquela fé que eu oro em prol de algo que eu tenho apreço lembrei da, da oração naquele momento em que Jairo ao falar com Jesus, está pedindo em favor da sua filha, então é uma oração emocional, você está orando em prol de alguém que você ama, ou seja, você tem uma fé emocional, porque você deseja ardentemente a cura por aquela pessoa que você ama, depois nós temos um outro tipo de fé que é aquela... Fé racional O que, que é a fé racional? A fé racional é aquela Que nós podemos citar como exemplo Moisés Moisés ao ser Solicitado Por Deus Conversa com o próprio Deus Através de uma sarça Ouve a voz de Deus Vê a manifestação de Deus Porque aquele é um momento de Ele está vendo e ouvindo de forma racional e Ele vai em determinação de cumprir com aquele propósito. E assim Deus hoje continua fazendo nas nossas vidas através dos nossos irmãos, através dos nossos líderes, dos nossos pastores, Deus continua falando de forma racional, tendo como base a sua Palavra. Aquilo que ele decreta, revelado precisa ser. E assim nós temos nos movimentado. E depois nós temos aquela fé que eu diria que é a fé sobrenatural. É aquela fé que você tem que aprender a exercê-la através da resiliência. É aquele momento em que você não sabe para onde vai, nem o que faz, mas você precisa de uma forma contundente, crer completamente na providência de Deus, para que as coisas se resolvam. Que é o tipo de fé que nós vemos nesse momento, quando Daniel reúne os seus amigos, num momento de uma reunião de oração, Aonde eles precisam, de uma forma clara, ter a revelação e a interpretação do sonho que o rei Nabucodonosor teve. Caso contrário, a vida deles acabava por ali, não só deles, como dos outros junto também. Por que, que eles oravam então? Primeiro pelas suas vidas, porque eles estavam condenados à morte e também porque eles intercederam pelos outros sábios, como nós vemos no versículo 18, que diz assim, Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então vejam que a oração não era só pela vida deles, era pela vida dos outros sábios também. Também. E a palavra nos diz que o atendimento, ou seja, Deus revela a Daniel o sonho e a interpretação no verso 19 Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite e Daniel bendice o Deus do céu Aqui nós vemos também uma outra atitude de Daniel diante daquele momento de oração Que é o agradecimento o agradecer ele é a conclusão do resultado daquilo que nós colocamos como intercessão num primeiro momento diante de Deus em consequência do atendimento muitos não voltam para agradecer. Quantas vezes de repente nós já não fizemos algo parecido? Clamamos, dobramos os joelhos sobre determinadas causas, fomos atendidos e de repente alguma vez esquecemos de voltar para agradecer. Nesse momento nós percebemos que também Daniel ele não correu direto para o rei para contar, mas primeiro ele agradeceu com seus amigos ao Senhor pela resposta de oração conforme nós vemos nos versos de 20 a 23, aonde ele diz, a ti ó Deus dos meus pais eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos porque nos fizeste saber esse caso do rei então vejam que nessa situação também ele não saiu correndo em direção ao rei para contar ao rei a revelação e a interpretação do sonho que Nabucodonosor havia tido. Ele antes de tudo, ele sequer se preocupou com a curiosidade do rei. Ou como a gente diria hoje, né? muitos tem estômago frio. Sabem, logo já querem sair contando. Não, primeiro, ele, ele teve a atitude de agradecer a Deus, bem dizer a Deus, né? Porque dele provém toda a sabedoria e poder. Diz no verso 21 que Deus é quem muda o tempo e as estações, determina o homem a sua posição e dignidade. Então, irmãos, aqui muitas vezes nós estamos diante de situações adversas, complicadas, difíceis de serem resolvidas, não vemos a solução imediata diante dos nossos olhos, mas diz a palavra que Deus muda o tempo e as estações. Então quando nós aprendemos a descansar em Deus, a confiar através da fé sobrenatural, aquilo que Deus é capaz de fazer, nós, a partir daí, passamos não só a ouvir a voz de Deus, mas a ver o, mover, o movimento, o mover de Deus diante das situações. Depois diz também que Daniel ficou sobremodo feliz, no verso 23, como, como nós lemos. Né? Ele ficou extremamente feliz pela revelação, e por isso a gratidão dele a Deus. Quando Deus revela alguma coisa, Ele expõe essa revelação em detalhes, que foi exatamente que Deus colocou na revelação do sonho para Daniel. Deus revelou a Daniel em riqueza de detalhes todo o sonho do rei Nabucodonosor, como nós veremos a seguir. Na providência de Deus, Daniel e os seus, seus amigos, seus companheiros, eles foram colocados na Babilônia de forma estratégica. Antes que os outros cativos deixassem Jerusalém, Deus já estava posicionando um ministério na Babilônia para que quando a maior parte do povo, da população chegasse, houvesse o que uma influência no palácio de Nabucodonosor, a favor do povo eu costumo dizer que Deus antes de colocar a ponte Ele prepara os pilares muitas das vezes nós não entendemos a sequência e o mover de Deus diante das situações que nós enfrentamos sejam elas pessoais sejam elas coletivas Deus Ele faz tudo perfeito irmãos Deus não se atrasa um milésimo de segundo sequer em nada. Tudo é no tempo apropriado. O versículo chave para que a gente possa entender toda e qualquer narrativa histórica. Ele está em 1 Coríntios 10, 11. Abra a tua Bíblia para você ver o que diz a palavra. O apóstolo Paulo diz assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa. Nossa quem? De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. É aquilo que eu vivo dizendo constantemente a todas as pessoas: não há exemplo na palavra a respeito de qualquer situação que Deus não tenha uma analogia para nos fazer ver como agir diante das circunstâncias que nós vivemos. Não existe nem um tipo de situação que Deus não exemplifique através da palavra que já não nos tenha sido revelado para tomarmos como base para nos conduzirmos diante das circunstâncias que nós teremos que enfrentar. Então esse versículo vem bem a cair, essas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência de quem? Nossa! De nós, outros, sobre os quais os fins dos séculos têm chegado. Irmãos, eu costumo dizer, e os irmãos têm não só ouvido a partir das pregações que os pastores fazem na igreja, mas através de toda e qualquer mídia que se falha a respeito da palavra. Vivemos os últimos tempos. E a palavra nos orienta a forma de como devemos conduzir a nossa vida a respeito destes acontecimentos finais, ela já nos traz, como vemos no caso de Daniel aqui, a narrativa histórica desse profeta serve para nós como exemplo e alerta, todos os personagens da Bíblia no Antigo Testamento, eles têm seus pontos positivos e negativos expostos, a vida dos, dos, desses personagens de um, de um modo geral ela, ela é cheia de altos e baixos Daniel e José são uma exceção a essa regra Daniel foi para a Babilônia quando ele tinha 14 anos E viveu todo o período de 70 anos do cativeiro na Babilônia E apesar de não ter voltado por já ser velho e fraco Ele presenciou todo o retorno no cativeiro foi uma pessoa íntegra, justa e temente a Deus acima de tudo. Ele nos mostrou como é possível buscar a Deus, mesmo numa terra estranha e mergulhada no paganismo. Ele nunca aceitou se corromper, por maior que fosse o tesouro que lhe oferecesse. Ele era fiel a Deus, mesmo que isso lhe custasse a vida e nós temos na sequência de outras situações as quais ele enfrenta essa verdade era um homem de oração a partir dos 14 anos de, de idade o papel e a função dele era mostrar ao povo como enfrentar o cativeiro de uma maneira honrada. O seu primeiro desafio foi com a comida requintada que a Babilônia ofereceu a ele. Nabucodonosor ao, ao trocar os nomes de Daniel e os seus amigos. Ele estava de uma certa forma determinando. Vocês vão se tornar babilônicos. Tanto que ele começa naqueles três anos, naquele período, era um período de iniciação para que eles fossem recebendo os ensinamentos e a cultura do povo babilônico e começou essa mudança pelos seus próprios nomes Daniel passou a se chamar beltesazar Ananias Sadraque Misael Mesaque e Azarias Abednego. Mas o que nós vemos é a fidelidade de quatro jovens ao Deus Criador e Senhor de todo o universo Dando-nos um exemplo de perseverança No que se refere aos valores morais e espirituais Esses valores são inegociáveis Mesmo diante de um homem como Nabucodonosor, um personagem importante e temido por todos os reis e impérios, Daniel o convenceu de que o Deus que habita nos céus, também habita dentro de nós. Olha o que diz no versículo 28 a 30 do mesmo capítulo 2. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas, estando tu ó rei no teu leito surgiram-te pensamentos a respeito de que há de ser depois disso, aquele pois que revela os mistérios te revelou o que há de ser, a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria de que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse as cogitações da sua mente. Então vejam, uma coisa que me chamou muito a atenção nesta parte da palavra. Primeiro nós podemos identificar aqui a humildade de Daniel diante do rei. Infelizmente, muitas pessoas nos dias de hoje tem se levantado de uma forma soberba de uma forma agressiva muitas vezes se colocando como os queridinhos de Deus ah não, Deus revela para mim eu sou o cara e nós vemos que a atitude de Daniel foi completamente oposta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 Pessoal, seja de uma forma científica, seja através de um curso universitário ou seja através de momentos em que dentro da própria igreja temos é, cursos a respeito de comportamento cristão, a respeito das coisas de Deus seja através do discipulado, tudo o que nós aprendemos apenas nos torna mais responsáveis e comprometidos com aquilo que aprendemos, não melhor do que ninguém. Eu costumo dizer que o fato de fazer teologia não me torna alguém mais rico no conhecimento, mais importante na palavra, mas apenas tem me tornado mais consciente da responsabilidade que tenho para com o meu Deus e as coisas ao seu respeito. Esta consciência, à medida em que você se aprofunda no conhecimento da palavra de Deus, é o primeiro sentimento que o Espírito Santo te faz perceber. O tamanho da responsabilidade que você tem para com Deus. Agora quem não quer ser responsável diante de Deus, nem lê muito a palavra na realidade, né? Só vai quando lhe convém. Tem gente que chega a buscar assim: ah, vamos ver hoje uma palavra porque eu estou meio depressivo, então vamos lá. Aí abre a palavra e diz assim: e Judas foi e enforcou-se. Não, essa não. Aí vai, abre outra e diz: agora vai e faz tu o mesmo. É complicado, né? Mas irmãos, diante do tamanho da situação, e a ocasião do qual nós ministramos até aqui a respeito do sonho do rei Nabucodonosor e da posição de Daniel, o que me chamou mais atenção, sendo o rei, alguém que tinha o poder que tinha, alguém que tinha autoridade e nós vemos a seguir outras situações as quais nos revelam que ele ainda acreditava no tamanho do seu poder como rei em Daniel 2,47 disse o rei a é Daniel certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então, nós vemos ali um rei que, apesar de toda a sua autoridade, de toda a sua importância, alguém que reconhecia no Deus Criador do universo, no Deus que é acima de todas as coisas a sua autoridade, a sua majestade. Tanto que quando Daniel fala sobre o sonho, além da interpretação, é interessante quando ele diz assim, se fizesse saber ao rei, e para que entendesse as cogitações da tua mente, quando Deus dá um sonho, Deus conhece, diz o salmista no Salmo 139, tu conheces e me sondas. Conhece desde o meu levantar até o meu deitar, o que penso. Antes que a palavra me chegue à boca, tu já conheces os meus pensamentos. Então Deus, quando deu aquela revelação do sonho, e esse sonho mostrava onde era uma estátua, onde a cabeça era de ouro e ali seguiam prata, bronze, ferro, barro. Né? Nós não vamos nos ater na figura do sonho em si, mas, como ele diz aqui, para que entendesse as cogitações da tua mente, Deus sabia que na boca do Nosor, se sentia e queria ser o maioral sobre toda a terra pela sua interpretação nos sonhos de Nabucodonosor Daniel foi colocado numa posição de destaque na Babilônia pela presença de Deus na sua vida ele foi promovido a primeiro ministro babilônico e devido à sua ascensão na hierarquia política normal gerou muitas inimizades gratuitas, invejas e de todas as formas tentaram incriminá-lo todo o tempo ou seja, quanto mais você tenta fazer as coisas de maneira íntegra você vai automaticamente se destacar mas tem sempre aqueles, os invejosos de plantão prontos para querer puxar o teu tapete mas ele era um homem tão íntegro que não achavam nada de errado nele a única acusação válida que tinham era que ele orava três vezes ao dia. E sem fazer alarde, os seus inimigos fizeram uma lei decretando que ninguém podia pedir ajuda a outra pessoa, a não ser o rei. E ali nós sabemos a situação que acontece. Daniel estando orando, os dedos duros vão lá e... Olha, sabe daquele decreto que ninguém pode pedir ajuda a ninguém, a não ser o rei e Daniel estava pedindo lá ao Deus dele, o rei ficou num cheque, porque ele sabia da magnitude de Deus, do Deus de Daniel, mas ao mesmo tempo ele tinha feito um decreto, assinado um decreto, então a palavra dele tinha que se fazer valer, ele precisava cumprir, e a palavra nos diz que é com pesar no coração que ele manda que Daniel fosse colocado na cova dos leões. E ali a história nós sabemos como se desenrola. Deus naquele momento cuida o tempo todo de Daniel. A obediência a Deus, ela é a chave que muda todo o contexto. Daniel se manteve irredutível na apropriação da sua fé. Ele sabia do que era capaz o Deus que ele cria. Daniel ele não estava mostrando somente a fé, mas um tipo de fé capaz de enfrentar o cativeiro, na Babilônia é para nós pensarmos irmãos diante dos nossos problemas como nós temos nos comportados a vida de Daniel ela se passa numa arena político babilônica mas apesar das circunstâncias ele cria de forma contundente no poder de Deus e dois recursos que ele usava muito para criar e desenvolver essa atmosfera de intimidade com Deus. Duas palavrinhas eram chave, jejum e oração. A importância dessas ferramentas tinham na vida de Daniel, era tremenda, ele cria totalmente no poder da oração. Nós enfrentamos ao longo da nossa vida problemas e situações que são muitas vezes inevitáveis. As pressões são muitas vezes até intoleráveis. Mas eu deixo uma pergunta. Como eu tenho me portado diante dessas situações? Quando você enfrenta uma crise, você crê totalmente no poder de Deus, no poder da oração? Eu volto... E vou continuar, irmãos, insistentemente, conclamando a igreja para que participe das reuniões de oração. Já em outras ocasiões, conversando com o pastor, com os pastores, eu disse que o dia que a nossa igreja, tiver mais gente num culto de oração que num culto de ceia o mover de Deus sobre esse lugar vai ser tremendo e eu profetizo isso em nome de Jesus quando nós entendemos definitivamente o poder da oração nós vamos passar a viver o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas Tenha convicção dessa afirmação que eu faço a você. Assim como Deus disse a Daniel no capítulo 10, nos versos de 11 a 12: Então me disse, Daniel, homem muito amado, estás atento às palavras que vou te dizer, levanta-te sobre os pés. Pois eis que te sou enviado, ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não tema Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras eu vim. Nós fomos criados, irmãos, para servir. A nossa vida foi projetada para essa finalidade. E quando nós compreendemos isso, a nossa existência vai passar a ter um sentido real e utilitário. Olha o que Mateus diz no capítulo 20, dos versos 23...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 essa é a minha e a tua finalidade nós estamos nesse mundo para servirmos servimos a quem e ao que? servimos a Deus e aos seus propósitos quando nós entendemos isso definitivamente nós vamos passar a experimentar este sobrenatural de Deus e eu creio em nome de Jesus que novos tempos tem se avizinhado a nossa casa a nossa cidade ao nosso país quando nós ouvimos a voz de Deus e prestarmos atenção naquilo que ele diz a nossa nação será abençoada porque a bênção de Deus na obediência não é para uma pessoa sozinha, é para um povo. A obediência é a forma que nós temos para glorificar a Deus. Confia na providência de Deus em todo o tempo. Para encerrar, irmãos, no capítulo 12, no último versículo do livro de Daniel, diz assim: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Deus vela pela sua palavra. Em Jeremias 1 e 2 diz, disse me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Que Deus abençoe grandemente a tua vida nessa semana. Que esse estudo... Tenha ministrado ao teu coração e que você possa ter na direção de Deus se sentir no coração de compartilhar com alguma pessoa, com algum irmão que você conheça, independentemente de ser daqui do Ministério Rema, de qualquer outro ministério, faça isso. Leve a voz de Deus adiante porque tudo o que nós proferimos aqui foi baseado na palavra de Deus, e cremos que Deus quer transformar, como dissemos, a obediência à palavra de Deus não é para uma pessoa sozinha, mas é para um povo, que Deus seja com a nossa vida, em nome de Jesus, amém.